de algum rincão do universo inundado pelo fogo de inumeráveis sistemas solares. Houve uma vez um planeta no qual os animais inteligentes inventaram o conhecimento. Esse foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Mas apenas um minuto. Depois de alguns suspiros à natureza, o planeta congelou-se e os animais inteligentes tiveram de morrer. Esta é a fábula que se poderia inventar sem com isso chegar a iluminar suficientemente o aspecto lamentável, frágil e fugitivo, o aspecto vão e arbitrário dessa exceção que constitui o intelecto humano no seio da natureza. Eternidades passaram sem que ele existisse e, se ele desaparecesse novamente, nada se teria passado. Pois não há para tal intelecto uma missão que ultrapasse o quadro de uma vida humana. Ao contrário, ele é humano e somente seu possuidor e criador o trata com tanta paixão, como se ele fosse o eixo em torno do qual girasse o mundo. Se pudéssemos entender a mosca, perceberíamos que ela navega no ar animada por essa mesma paixão e sentindo em si que voar é o centro do mundo. Nada de tão desprezível e de tão insignificante a natureza que não transborra de comum um odre ao menor sopro dessa força do conhecer. E assim, como todo carregador quer também ter o seu admirador, o homem mais arrogante, o filósofo, imagina ter também os olhos do universo focalizados como um telescópio.